Eu faço no um instrumental, eu já fui se uma MC Cicló, já sou um MC excepcional. Isso é pra você, que é rico então e coma, a faca tem dois Cai cante e a minha mãe tem duas gomas, é pra você que entender. tem que na verdade, eu irmão tem bom, faço a faca e não tenho pescoço, depois faço manteiga. A minha mãe ainda bom. não tem duas gomas, só que você sabe que se situa, antes eu dou é uma Uau, então vai tá ali no canto, você tá de castigo Uau! E tu... No Waze, mas achando que o lugar eu trago, você sabe que eu faço rimas que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação. Não tem orgulho, sou seu pai. Por que você quer se tornar então o maior campeão? Uou! Que da <tos> hora, hein, família? Tu merece uma palma.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 Johnny. A cultura de respeito, mas tem que respeitar pra ser respeitado. Cultura de homem, é, cultura de homem, ok. Jay. Por isso que agora vou rimar com a fé, Jay. A cultura não é só para homem, a cultura é hip hop e ela é lá pra quem quiser. O Johnny okay. pega as contas da mãe, isso que você fala com o pai. Por isso no verso você não foi foda. O guia adianta pagar paga as contas das mulheres dentro da sua casa, se é machista, como na roda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 10 anos de corre, caralho, criança, panguano! 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando! <risos>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 sou melhor no que eu faço, a ah, tal tá, sou o Prado Sem maldade pelo seu eb, sua vaidade, cê tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo, e não adianta ignorância Porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância Fez isso aí? Deixar você no topo do mundo? Cê só olha pro na sua barriga, mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo Nós fazer o bagulho e valer, gordinho, o rap é pra todo mundo ah!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 Aí cê vai ver, sentimento e disposição Vai roubar meu coração, você é vacilão Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão ah! Olha, irmão. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Da hora, irmão, e agora você só aumentou a voz Cê não é o um leão, nem o um cara de lata, só que não é um mágico de hoje Então, fica suave porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o dó Nessa aí que cê se fode Tá ligado parceiro Nessa aqui eu me locomovo Tipo a Doris. Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Cê tá ligado E o bagulho é muito louco Eu te amassei Não foi com muito Foi com pouco Uou! O Vini já vai matar Cê sabe que eu faço minha rima Agora tô pronto pra me destacar Eu e você apolo Faz tempo que nós não rima Mas tem uma diferença Eu vou explicar Nós nos parou Nós eu voltou Eu voltei para te bater Você tá ligado O ritmo, do improvisado Aí Cante, os dois filhos tá aqui Só que o melhor filho tá aqui do meu lado ah! Yeah, só que não huh. Agora eu vou fazer a de Que manda em 2018 Seu pai tá lá em cima, vai ter. Vai chegando pra te matar Mano, eu vou te espanca no free Não é você que veio lá da Norte? Tá ligado mano, no improvisado? Seu único pai tá lá em cima Achei que o Prado tava ali do lado Calma sabe, meu, mano, pra mim você só pagou de cuzão Ele não é da Norte, ele vem de Guarulhos e hoje voa aqui nenhum avião O Tavim mano, cê sabe que ele não é bom nesse pi Ele é o melhor filho apólicado ao aldeia O Tavim MC é. Eu tenho muita bagagem de rima Essa aqui é a parada, seu pai tá lá em cima Cê tá inteligente Hoje o Guilherme te mata e você vai conhecer ele pessoalmente Você tem bagagem, tá na desvantagem Eu tenho uma Opala Cê tem a bagagem, seu corpo no porta-mala Eu faço assim, rima que é muito fácil ah, Sabe o que eu já faço? Rima que é bom, que eu te chamo azul O fluxo de suporte é do seu original comprar Porta-mala, mas eu tava tá porta-rima Tá ligado, fique pranto Você falou que eu não sou nada o Packer tá quanto? Quem que ganhou mais? Cê tá ligado nessa improvisada? Realmente o Davi MC Apolo o meu saco de pancada! Não! Não! Não, Esse daqui não tá valendo hoje nenhum pedaço de Whopper! Você não é MC, eu errei! Cê parou de rimar de TikToker! Fala com não, não você manda é de modo com certeza, você é uma É meu compromisso na viagem, entendi, porque você é o cara que tá dentro do avião! Cadê as palmas,